Opa aí, rapaz. Jaqueira e jaqueirinha. Pera aí, tá filmando já, rapaz. Aqui é, aqui é a vida real. Jaqueiro e jaqueirinha. já e Mandando ver, meu irmão. aço jaqueirinha. Aí, rapaz. zoada da porra. Todo mundo mascarado, opa Minha vida, pensei que o asbestos era seguro. Então, e dois Anche se si potesse lavorare em segurança l'amianto, eu não ci credo, porque c'è sempre qualcosa, o filtro que se si rompe, o incidente. L'amianto é cancerogeno, mas perché dobbiamo lavorarlo ancora? We think it's terrible that the same lies that were being told to our people um, across Europe, but especially in England, in the United Kingdom, 50-odd years ago, are now being used in countries like Brazil. There is no safe use of asbestos. There is no safe asbestos. It has to be banned. Durante décadas a pacata cidade de Casale e Monferrato abrigou uma das maiores fábricas da Eternite na Europa. A indústria produzia telhas com amianto, uma fibra mineral que seria perfeita para a construção civil se não fosse por um detalhe inconveniente. Ela é cancerígena. Há pelo menos um século, cientistas sabem que o amianto é capaz de causar doenças pulmonares devastadoras. O pó do amianto matou mais de 3 mil pessoas apenas em casal e mão ferrado. A tragédia fez nascer um movimento internacional que já levou ao banimento do amianto em 66 países. Na Itália, familiares lutam para condenar na justiça o antigo dono da Eternit, o bilionário suíço Stefan Schimheim, pelas mortes em Casale e Monferrato. Enquanto isso, no Brasil, as indústrias de amianto continuam cobrindo telhados, e ganhando muito dinheiro. Sinceramente, a Eternite era chamada pela maioria do pessoal de Mãe Eternite. Por que, que eu falo isso? Porque lá dentro tinha uma liberdade colossal. Todo mundo conhecia todo mundo. E, e lá é, trabalhava pai, filho, irmão, neto, avô. Na realidade, grande realidade, um cuidava do outro, entendeu? Tinha um clube... Que depois montaram o clube, tinha esse clube que todo mundo ia lá, participava, brincava. Tinha quadra de futebol, tinha um salão de festa que a turma usava, né? Tinha campo de bocha. A toma gostava, se reunia bastante. O presidente ia lá no, no clube para comer o peixe junto com nós, tudo. A gente participava junto. saía bebia junto com o presidente. Puro pó, aquilo. O dia inteiro, o pó, puro pó. Eu lembro a gente pegava o lenço, enfiava no nariz, assim, e assim saía branco de pó. Saía branco de pó. Aquele tempo eu tinha o bigode grande, eu falava, isso aqui é o filtro para não entrar pó no nariz, para no bigode, eu falava tudo. A máscara de tenis chegou em 77. Antes de 77 não tinha máscara. É, por isso, tinha uma máscara bem pequenininha assim, mas aquilo ninguém nem usava, não tinha muita pressão para usar, ela era muito ruim. Então, aquilo, o pó entrava na máscara, você apunhava e você acabava inalando o próprio pó que, você, que a máscara pegava. Eles davam aquele pó que saía das máquinas, lá, os caras levavam para casa, cimentavam um o quintal, depois a mulher varia aquele pó saía, ela piravam. Uma vez, quando a máquina lá cumpriu um filtro novo, quando dizia dele rasgar, que ele era novo ainda, a turma brigava para querer um pedaço, todo mundo queria. Eles davam, você levava para casa. Eu cheguei a trazer minha fé, minha esposa chegou não morava em outra casa lá em cima, fez passadeira, assim, para nós andar em cima na casa. Eu vou te falar um, um troço pitoresco aqui, que você vai. talvez você vai dar até risada. Há muitos anos atrás, no tubo, tinha um, um funcionário que trabalhava, a turma chamava ele de fazendeiro. Ele usava rapé, não sei se sabe o que é rapé. Sabe o que é rapé? É um pózinho que o cara põe no nariz para espirrar. Quando ele não tinha rapé, ele moía esse, esse amianto azul, punha naquela caixinha de rapé, punha no nariz e, e chupava para dentro para espirrar. Aí está provado que não existia, não sabia nada, ninguém sabia nada. A Eternite fechou as portas da fábrica de Osasco em 1993. Naquela época, as primeiras leis de banimento do amianto na Europa começavam a sair do papel, o que levou diversas multinacionais a abandonarem o mercado do amianto. No Brasil, o controle da marca Eternite foi assumido por um grupo de investidores nacionais que ainda hoje mantém fábricas em diversos estados do país. Enquanto isso, uma legião de doentes começava a aparecer. Eu acredito que seja isso. Ele queria alertar as pessoas. Ele foi um tipo de um alerta. E essa foto aqui não é para esconder, eu quero mostrar para o mundo o que um amianto é capaz. Cada vez que eu vejo, aquilo até me dói, né? Ele entrou na internet em 1964, ele trabalhou só quatro anos lá, né? Ele recebia material, o material, vocês sabem, né? era tudo muito pó, então ele recebia, ele ajudava a entregar, tudo quanto era material, assim, então era tudo ali, era o serviço dele. A gente se encontrava, às vezes, ele tinha saído, ele era branquinho de pó. Lá ele levava roupa mesmo, não sei se tomava um banho lá ou não, mas ele tava, o pó era muito, era muito forte, que não saía assim, ficava impregnado. Um dia ele foi até a padaria, que ele gostava de andar, e voltou, chegou no portão cansado. Ele falou, puxa vida, estranho, né? Cheguei aqui, não consegui nem, nem subiu a, a subidinha ali, me deu um cansaço. Eu falei, vai no médico. Aí ele foi. Ele foi no Dr. Vilton, da BIA, e fez o raio-x. Na hora que fez o raio-x, estava o pulmão todo tomado, já não existia mais. Aquela fibra que estava no pulmão ficou lá, quietinha, por muito tempo, uns 40 anos. Na hora que veio, foi assim, que nem uma bomba. Muito rápido. É um câncer assim, muito agressivo, muito violento. Não, não, não passam de um ano. Dele foi rapidinho, mas normalmente é difícil passar de um ano. Ai, ai. Esse é o raio-x, ah, tem até o papel, aonde consta, ai meu deus, eu não sei nem olhar isso. Aqui ó, o pulmão direito já não aparece, esquerdo não aparece. Tá vendo que não aparece o pulmão esquerdo. Aparece só o direito, ó, o esquerdo já... Tá todo... Mas isso quer dizer o quê? desculpa? Esse daqui é o derrame plural. Ele estava derrubando tão forte que ele encobriu todo, quer dizer que já não tinha nem pulmão mais, já estava todo afetado. O laboratório existe desde o final da década de 80. Então, ao longo desses anos todos, nós avaliamos mais de 100 trabalhadores expostos ao amianto, né, entre doentes e não doentes. Como é uma doença que ela pode surgir anos depois, como é o caso do mesotelioma, pode surgir 40 anos depois da exposição, nós acompanhamos todos esses pacientes. Como é que você está se sentindo em relação à uma última consulta? Se você fosse dar uma nota assim, de melhora ou de pior? Eu é um de... Tá sentindo mais cansado? Tá sentindo mais cansado? E tá tendo ser, chiado sim. no peito? Às vezes assim, eu senti a hora no ano bem mais cansado de... Que já não consegue andar também. Eu tô, eu tô, eu tô de novo, né? Ainda não foi. Pra nós aqui no Brasil ainda não foi. Estamos esperando esse dia chegar. Tá bom? Tem a, volta. E a volta. Tchau, tchau. Marcos, Eu estou aqui há mais de 10 anos. É... Eu perdi muitos pacientes. Era... Pacientes graves já foram ao óbito com pouca idade em torno de 50 anos. Em termos de cura, nada para proporcionar. Tratamentos são tratamentos. Sintomáticos que a gente fala, né? Assim, eu posso fornecer oxigênio quando está com muita dispneia, posso usar, às vezes responde ao uso de medicamentos broncodilatadores, mas efetivamente eu não ofereço nenhuma perspectiva de cura ou melhora daquele quadro para o paciente. Muito pelo contrário, é uma doença que vai progredindo ao longo do tempo. Respirar as microfibras do pó do amianto traz sérios riscos à saúde que podem se manifestar até décadas depois. Um dos principais é o mesotelioma, um câncer incurável e bastante agressivo que mata poucos meses após os primeiros sintomas. Outra doença comum é a asbestose, conhecida como pulmão de pedra. Ela endurece o tecido pulmonar aos poucos, levando suas vítimas a uma lenta e angustiante morte por asfixia. Somente entre 2000 e 2010, o Ministério da Saúde contabilizou 2.400 mortos por doenças causadas pelo amianto. Os dados também apontam uma tendência de crescimento dos casos. O pneumologista Hermano Castro é um dos pesquisadores que estuda o impacto do amianto na saúde da população brasileira. Ele acredita que muitas pessoas estão adoecendo sem sequer saber que seus problemas são causados pelo pó do amianto. A gente não consegue diagnosticar, a rede não consegue diagnosticar, por falha em vários pontos. Falha no diagnóstico, falha no acompanhamento. A indústria que deveria acompanhar esse trabalhador, quando ele é demitido, não acompanha. É a lei, inclusive, é a lei atual, da norma do trabalho, o trabalhador que é demitido e trabalhou com amianto, ele tem que ser radiografado durante 30 anos na sua vida. Então, a indústria não cumpre, esse trabalhador sai ou se aposenta e ele vai morrer, às vezes o médico ou o profissional não faz o diagnóstico e ele vem a óbito sem o diagnóstico. Já temos 2.440 casos que a tendência é de crescimento e que se a gente não banir, o nosso crescimento, a tendência é aumentar. Enquanto a gente não reduzir o uso do amianto no Brasil, nós vamos aumentando. Depois de 40 anos do pico do uso, é que vai começar a diminuir os casos de mesotelioma. 22 de junho de 98, olha aqui, venha dar uma força à nossa Seleção, vamos passar agradáveis momentos juntos, torcendo pela Seleção Brasileira, no próximo sábado 27, do 06 de 98, às 16 horas. Na oportunidade daremos continuidade a esse projeto, cujo objetivo é reforçar os laços de confiança entre nós, além de manter um canal de comunicação permanentemente aberto, aberto. Sua participação é muito importante. Olha as cartas que a Eternity mandava para mim. Olha. Anos depois do fechamento da fábrica de Osasco, a Eternite começa a procurar seus antigos funcionários para convencê-los a fazer acordos extrajudiciais. O objetivo era, claro, evitar que os trabalhadores acionassem a empresa na justiça por causa das doenças causadas pelo amianto. A negociação era tabelada pela própria Eternite. Era 5 mil para a pleira, 10 mil para quem estava com a bestose, e 15 mil para quem estava já quase no fim. Aí o um advogado eternite me chamou lá, o... como é que era o nome dele? Eu esqueci agora. Seu João, o senhor aceita 15 mil? Falei, pelo senhor está brincando... Jorge era. Você está brincando, doutor Jorge. 15 mil para uma doença que não tem cura. E um plano de saúde. Ele falou, é... Eu falei, olha... Se o senhor falar em 50 mil... No começo, o real valia bem. Falei, a maioria pega, pegava, até eu pegava. Ele falou, que nunca vai dar 50 mil para ninguém. falou Teve muitos que aceitou, 5, 10, 15... Porque sabe, muito muitos falavam para mim... Vale mais um passarinho na mão do que dois voando. E se amanhã, depois, nem isso eles não dão? Então eu vou aproveitar agora e vou pegar. Os acordos propostos pela Eternite eram uma resposta à criação da ABREIA, a Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto, fundada em 1995. Com a ajuda de uma fiscal do Ministério do Trabalho, a ABREIA encaminhava os antigos empregados da Eternite para exames médicos em hospitais públicos. A Eternite fechou em 93, nunca cumpriu a legislação que exigia que fizesse exames pós-demissionais até 30 anos depois da demissão. A gente passava informações, começou a mandá-los a fazer exames na Fundacentro, tá? e aí os, os primeiros diagnósticos todos confirmaram que eles tinham um problema de saúde. Os primeiros casos, se você mandasse 10... Nove e meio vinham doentes. Né? De tão grave. 23 Meu assim, entendeu? Surgiu a breia. Daí o que a breia fez? A breia abriu um escritório. Junto com a Fernanda e com o Fernando. Abriram um escritório e começaram a convocar o pessoal que trabalhava lá. Para fazer exame. Quando esse montante desse pessoal passou aí dos 80 a 100 pessoas. A internet abriu um outro escritório aqui em Osasco. Aí ela voltou com esse escritório, voltou novamente e sair churrasco no clube e palestra no clube e, e sexta que vinham. Como a Breta tá mandando fazer exame na Fundacentro e no Incor, aí a internet começou a chamar o pessoal para fazer exame pela internet. Vocês se lembram que a gente sempre disse aqui nas Assembleias que aquele acordo da Eternite era um acordo muito perigoso de se fazer, aquele acordo individual que dava um plano de saúde ou 5, 10, 15 mil reais. Alguém daqui fez o acordo? Eu creio que não. Que ele, eu não peguei nada, em dinheiro, mas o plano de saúde. Eu já, eu já, eu já... A Associação dos Expostos ao Amianto tenta cancelar na justiça os acordos realizados entre a Eternite e seus ex-empregados. A empresa também erra em processos milionários, movidos por antigos funcionários e pelo Ministério Público, assim como outras indústrias que também fabricam telhas de fibrocimento. Mas a batalha por indenizações é só uma das frentes na guerra contra o amianto no Brasil. de lei que proíbe o uso do aqui no Estado. O produto já é proibido em outras partes do Brasil. Ou então vamos conversar com o repórter Tony Borges, que está ao vivo na Assembleia Legislativa na capital. Bom dia para você, Tony. Como é que está a expectativa para a votação do projeto hoje? Bom dia, Marcos. É o seguinte, esse projeto da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina já era para ter sido votado no dia 5 de agosto. O é um relator que estava propenso a vetá-lo, ele pediu vistas do processo, ou seja, ele pediu um tempo para analisar melhor a matéria. Nós vamos conversar agora com o procurador do trabalho aqui de Santa Catarina? O Luciano Lima Leivas, qual é a expectativa de que agora seja finalmente é, votado e passe na Comissão de Constituição e Justiça aqui da Assembleia? Bom dia. Bom dia. Bem, a Comissão de Constituição e Justiça hoje tem um dilema que é saúde e segurança do trabalhador e dos consumidores, interesse econômico particular e secundário de um grupo econômico aqui do Estado. Então, eu entendo. Um dos projetos que vamos analisar nessa comissão é de extrema importância para o Estado de Santa Catarina. Aqui estou para fazer um bom debate e tenho certeza que os senhores vão acatar esse posicionamento proibindo o uso de amianto no nosso Estado e que vamos debater daqui a pouco. A discussão da matéria. O deputado Jair Sulimba, convidado desta comissão. Com a palavra, Vossa Excelência. É importante ressaltar que há alternativas ao processo de utilização da fibra de amianto para se manter emprego nesse país. É importante ressaltar que não é a quantidade da matéria-prima que produz a doença, é o contato de uma única fibra. Pode desencadear isso. Votação para ser igual o deputado José de Ascari, projeto de lei 0179.5 barra 2 milhões. O senhor deputado conforme permanece como se encontra aprovado. Desde 2001 Sete estados brasileiros já aprovaram leis que proíbem a fabricação e a venda de produtos feitos com amianto. Além da Eternite, outras indústrias de telha tentam evitar que o amianto seja banido no Brasil inteiro. O amianto é uma substância perigosa, é, que tem propriedades carcinogênicas. É, duas coisas que não são exclusividade do amianto. É, centenas de substâncias utilizadas largamente na indústria também tem a mesma periculosidade e são objeto de é, regulamentações que visam disciplinar a sua utilização. Aqueles trabalhadores que estavam de uniforme verde e que são é, retratados como sendo pelegos, na verdade, são trabalhadores que sabem muito bem o que estão defendendo e por que estão defendendo, ao passo que os outros trabalhadores... A maioria deles não sabe nem se amianto é verde, branco ou amarelo, se é mineral, vegetal ou sintético. Não sabem quais são as formas de prevenção, não sabem quais são os resultados. Então nós temos a consciência tranquila que nós estamos fazendo a coisa tomando todos os cuidados previstos na legislação. O lobby da indústria do amianto é comandado pelo Instituto Brasileiro do Crisotila, o IBC. A principal missão da entidade é convencer a opinião pública de que o tipo de amianto usado no Brasil, chamado de crisotila, não é tão mau assim. Olá! Você já deve ter lido, ou pelo menos ouvido falar, da discussão sobre o uso do amianto no Brasil. Algumas pessoas são contra, outras são a favor. E todo mundo defende seus pontos de vista apaixonadamente. Ainda não entendi por que, que algumas pessoas dizem que o amianto é um risco para a saúde. Saber que existem dois tipos de minerais chamados de amianto. A crisotila e o anfibóleo. O amianto anfibólio, também conhecido como amianto azul ou marrom, possui fibras duras, retas e pontiagudas. além de possuir altas concentrações de ferro em sua composição. Esse detalhe é o que o torna potencialmente cancerígeno. Já o amianto crisotila possui fibras curvas e sedosas, não tem ponta e sua composição tem altas concentrações de magnésio, o que reduz significativamente seu potencial cancerígeno. Agora que você já sabe um pouco mais sobre o amianto, procure entrar também nessa discussão. Informe-se, pesquise. Você vai descobrir que o amianto crisotila é um amianto legal. O amianto Crisotila, que abastece as indústrias brasileiras, vem da segunda maior jazida do mundo, localizada em Minasul, no norte de Goiás. Ela pertence à Sama, uma mineradora do grupo Eternite, que também exporta para países da Ásia, da África e da América Latina. Em Minasu, uma cidade de 30 mil habitantes, a vida gira em torno do amianto. Trabalhar na Sama hoje é um orgulho para todo morador de Minas Sul. Todos aqui querem que o filho trabalhe na, na empresa Sama, porque é uma empresa boa, porque é uma empresa que tem bons benefícios, porque é uma empresa que respeita, porque é uma empresa, entendeu? É isso, eu não estou aqui defendendo a empresa, eu estou aqui defendendo uma realidade, é isso. Hoje, o, nós moramos praticamente dentro da vida, dentro da mina, né, 300 metros, 500 metros. O médico da empresa mora lá dentro. Tu acha que se ele tivesse alguma dúvida, ele ia botar os filhos dele de dois, três, quatro anos lá dentro, morar mora lá dentro? O juiz da cidade mora lá dentro. Promotor mora lá dentro. Prefeito mora lá dentro. Delegado mora lá dentro. São pessoas formadas, são pessoas que têm opinião própria, que têm que dar opinião. A população quer uma casa ali, porque ali é mais tranquilo, está perto da escola, tá, entendeu? É, tem uma certa segurança. Você acha, você acha que se alguém duvidasse dessa segurança, queria iria estar tá morando lá dentro? a missão da empresa é extrair beneficial, nós temos... Para ganhar a simpatia da opinião pública, a Sama promove visitas guiadas dentro da empresa. Os convidados percorrem um roteiro pré-determinado e conhecem até um projeto do grupo Eternit para preservar as tartarugas da região. Esse é caga, no passado faltava controle, algumas pessoas adoeceram naquele período em que não havia controle. Agora, você trabalha buscando melhorias. Nós temos absolutamente, absoluta certeza de que nós implantamos todas as medidas necessárias para evitar qualquer problema ao trabalhador. A principal linha de defesa do amianto crisotila é a tese do uso controlado. Distribuindo máscaras, lavando uniformes e impedindo o acúmulo de poeira na mina. A SAMA sustenta que é possível reduzir a exposição dos trabalhadores a uma quantidade muito pequena de fibras, o suficiente para não colocar em risco a saúde humana. Segundo a empresa, os mesmos cuidados também são adotados nas fábricas de telhas que compram o amianto da SAMA. A avaliação que nós temos do, do, do, do, de nossos clientes é de que o ambiente de trabalho é, é ótimo. Mas eu acredito na capacidade das fábricas de manter os mesmos procedimentos que a gente adota aqui. fibra de amianto que está no ambiente, que pode levantar, ficar em suspensão no ar, ser respirada e contaminar uma doença que daqui a 30 anos é que a pessoa vai ter o diagnóstico. Como é que se pode estabelecer um controle de poeira nesse ambiente? De olhar, não precisa ser especialista O que causa uma estranheza muito grande é as avaliações ambientais apontarem todos esses, esses pontos de geração de poeira, mas na hora de contar a fibra, dá 0,0000 uma fibra por centímetro cubo de ar. Realmente causa perplexidade, a gente vê poeira, material particulado, poeira resíduos industriais por todo lado e as contagens de fibra dão valores incompatíveis com o que a gente vê. Esse é, daqui chega de conviver que né, a, a poeira é bastante aparente. Quando isso foi feito? Isso foi feito no mês passado. Tem certeza? Tenho certeza absoluta. É, até porque a gente estava lá. Isso foi vocês que fizeram? A gente estava lá. A gente registrou essas imagens. Mas, ó, né? esse, esse lado aqui dá pra ver que tem bastante poeira, né? Aqui, por exemplo, a gente tem imagens também de sacaria rasgada aqui, ó. A questão, Chilo, é... Né? A gente tem essa carreira rasgada no pleno pátio, que também é uma irregularidade, isso teria que ter sido vedado em algum momento. A gente vê as fibras completamente expostas aqui. Então, a pergunta é, como garantir que todos os elos da cadeia produtiva do amianto respeitem esse limite? Fiscalização, consciência do trabalhador e responsabilidade do patrão. E que as pessoas responsáveis por fiscalizar isso, que faça seu papel educativo. Não seja só punitivo. Nós estamos vendo hoje o Ministério do Trabalho, ele não está educando, ele está punindo. Ele denuncia, ele julga e ele pune. Entendeu? Então, que nos ensine como fazer. Se nós não estamos fazendo certo, que nos ensine, mas não nos mate. Que nos eduque, mas que não nos elimine. Entendeu? Se não está bom, vamos melhorar. Podemos melhorar? Podemos sim. Eu não acredito que uma fábrica de cliente nosso esteja numa condição, numa condição dessa em situação é, recente. Isso pode ser uma situação pontual. Nós temos que lembrar o seguinte, é, que pra, pra, para que você é, é, é, esteja é, é, propenso a, a, a alguma alteração de saúde em relação à exposição à minha, é necessário que você esteja exposto há muitos anos e em altas concentrações. Não é o que diz a Organização Mundial da Saúde. A entidade garante que não existe limite seguro para exposição a qualquer tipo de amianto. E que a forma mais eficiente de acabar com as doenças é banir o uso do crisotilo. Ainda que se pudesse dizer que as medidas de segurança implementadas na mina e na transformação fossem eficazes, o que não é a realidade, né? uh, nenhuma dessas medidas é aplicada na distribuição e na construção civil. No transporte também não se verificam essas medidas de segurança do trabalho preconizadas como uso controlado do amianto. Controlled use of asbestos is like sustainable development. Everybody talks about it, but nobody really is doing it. Uh, and controlled use of asbestos is just a, uh, it's just a fancy term for business as usual. That's all it is. Uh, they, they might say, okay, we have control of asbestos in our factories. We have some dust controls. But then when they sell those asbestos products for use in the construction industry and people are taking power saws and cutting up, asbestos roofing and stuff, there's no control over that and there's no way they, they could control it even if they wanted to. Esse material aqui que vocês estão trabalhando, sabe o que, que é essa telha? Esse é, amianto, né? É, amianto. É. Mas vocês já ouviram falar que essa telha aqui, ela, esse amianto, ele é um pó, é, que, ele, que, que ele é, já é que cancerígeno já te falaram isso? Uhum. É. Não, mas sabe, já A gente, já a já a gente sabe, trabalha sabe, muito é, bem, é. mas que é como é por causa de a gente não... né vocês conhecem assim, os lugares que vocês trabalham? O pessoal usa máscara pra, pra, pra, pra, pra trabalhar com esse tipo de telha? Não, a maioria não, né? Mas, a, maioria não. a maioria não, né? Hum. Só que tem que usar, né? Não usar. É só um, só um, cadê? Não tá aqui? Não nada aqui. Não, mas tem lá no processo? No. Tem lá no. O pessoal na época eles bateram um, um, um xerox de todos os documentos. Aqui é quando eles caçavam. Aquele vindo da caça. E aqui é um cão do mato que eles pegaram. Essa é uma história com final. Infeliz. Eu e meu esposo nós tínhamos uma vidraçaria, um tubarão. Trabalhamos já bastante, ba trabalhamos bastante anos com vidros, né? Ele mesmo tinha esse contato direto com as obras assim em si, né? Construções assim. Ele trabalhava no serviço fora de colocação. E eu dentro da vidraçaria, anotando pedidos, né? Ficava responsável pelo serviço interno da loja. O trabalho dele era um trabalho assim que qualquer como, como qualquer trabalho tem riscos, né? Mas a minha preocupação em si, às vezes, era uma escada, estar no alto de uma escada, como já aconteceu, de uma escada escorregar e cair, ter um machucado, que poderia acontecer uma coisa bem, bem pior, assim. Ele começou a sentir umas dores nas costas. Eu comecei a observar que aquelas dores estavam muito frequentes. E eu falei para ele, olha, vamos consultar um médico. Ele levou um certo tempo, assim, para... Achava que não era nada, que ia passar. Foi se automedicando por casa, tomando Dorflex, tomando, tomando medicação por conta própria. E Ele achava que era uma dor muscular, na verdade. Quando ele consultou o médico, na hora que ele consultou o médico, o médico na mesma hora já internou ele, mandou ele direto para o hospital porque ele tinha tido um derrame pleural. Depois que ele, que a gente teve a confirmação do, do médico que ele que era um tumor um maligno, que era um nódulo maligno, né, é, começou todo o tratamento e foram um bom tempo assim ele se tratando. Nesse meio desse tratamento eles fizeram pesquisas, estavam investigando né, qual o tipo de, de, de, de câncer que era, porque dependendo do tipo de câncer tem o tratamento. E foi constatado que dele era um mesotelioma e que ele era um. Ele era. não tinha cura, né? Ele era um paliativo. Né? Eu fiquei surpresa. Eu fui descobrir o perigo do amianto através da, da, da doença do meu esposo, na verdade. Ele ficou doente, né? ele teve esse problema e eu nem soube assim, que realmente era do amianto. junto aos quebra-cabeças, realmente ele teve contato. Ele não foi a pessoa que ele trabalhou dentro de uma fábrica, mas ele trabalhava em lugares que tinha muito o uso da telha amianto. Ele mesmo construiu é, um galpão grande, assim, sempre foi mexeu muito com esse tipo de telha. sozinho, Foi tudo ele que fez isso aqui. Ele cortou, ele serrou, ele montou a parte de madeira, a parte de, das telhas, parede. O serviço braçal mesmo. Aí é, me fizeram uma pergunta assim pra mim ontem assim, o que o amianto causou na sua na tua família? Eu falei assim, ele arrancou, né, parte da minha família assim.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 Other professional para defender o uso controlado no Brasil a indústria do amianto se baseia em estudos coordenados pelo Dr. Erickson Bagatin, médico e professor da Unicamp Desde a década de 90, Bagatim realiza exames em diversas pessoas que trabalharam na Sama a partir de 1940. Ele afirma que a mineração do amianto se tornou mais segura após a década de 80. Então, isto é um estudo que nós reputamos como de muito, muito poder estatístico. E o que, que nós observamos? Nessa exposição apenas ao crisotila, nesse nível de exposição, que variou nesse período de duas fibras por centímetro cúbico de ar a 0,1 fibra, não foram observadas doenças do pulmão e apenas dois casos de placas pleurais foram identificados neste, nesta, nesta casuística. A conclusão final é esta, que a exposição apenas ao crisotila em baixas concentrações resultou nessa expressiva redução de casos depois da exposição controlada. Os estudos realizados pelo professor Erickson Bagatim e por médicos de outras duas universidades de São Paulo chegaram a ser questionados nos conselhos de ética das instituições. Isso porque, além de contar com recursos públicos, as pesquisas também receberam financiamento da indústria do amianto. Apesar de todas essas relações com a Sama, numa palestra feita em setembro de 99, na comissão de trabalho da Câmara dos Deputados sobre o uso do amianto, o doutor Erickson omitiu que sua pesquisa também recebia dinheiro da mineradora. É um projeto temático, financiado integralmente pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. A universidade ela não se sente na obrigação de informar a FAPESP sobre essas essas esses convênios, a FAPESP não ficou sabendo desse, desse convênio, entendeu? Porque, e eu, eu me coloco assim, é, se a universidade não tem que dar satisfação, satisfação é muito forte, mas você não tem a obrigação de comunicar, eu muito menos. A questão do financiamento, a minha opinião pessoal, pessoal, você é o responsável pelo grande atraso da investigação científica no país. O que, que tem o dinheiro privado de diferente do público? Só, só uma pergunta. O senhor é membro da, da, do Instituto Brasileiro? Não, não sou membro. Sou professor da universidade. Da Unicamp. Da Unicamp. A relação entre o doutor Erickson Bagatim e a indústria do amianto vem de longa data. Na década de 90, o médico prestava serviços não só para a Eternit, mas também para a Brasilite, empresa que hoje já não fabrica mais telhas com amianto. Bagatim produzia laudos sobre a saúde dos ex-funcionários das duas companhias. Foram exatamente esses laudos que subsidiaram os acordos extrajudiciais firmados com os trabalhadores doentes. Seu Severino, portador de asbestose, assinou um termo de 5 mil reais, mas diz que foi enganado e entrou na justiça contra o acordo. Eu não sabia nem o que era asbestose. Eu estava doente e não sabia da gravidade do problema. Ao mesmo tempo em que financia estudos que defendem o uso controlado do crisotila, a indústria do amianto tenta constranger pesquisadores que publicam dados inconvenientes para o setor. É, na verdade, ainda permanece, Excelência, a dúvida, é porque a indústria é, financia esse tipo de pesquisa e entra com medidas judiciais para impedir aquele outro tipo de pesquisa que era justamente nos trabalhadores. Portanto... É o caso de Hermano de Castro. O médico chegou a ser interpelado pelo Instituto Brasileiro do Crisotila para prestar esclarecimento sobre as suas pesquisas, que identificaram mais de 3.700 mortes causadas por mesotelioma em três décadas. É uma intimidação pela intimidação, porque a base de formulação dessa interpelação é, é horrível, é assim, sem carece de fundamentos. Né? Então, a primeira, é... de onde que eu tirei os casos? Como é que eu sei que é mesotelioma? Eu estou trabalhando no Estado brasileiro, onde tem um sistema de informação qualificado, que é o DataSus, do Ministério da Saúde. Todo mundo que morre tem um atestado de óbito, e nós atestado de óbito vem a doença. A segunda, é... mais esdrúxula ainda, é que eu tenho que provar é muito interessante que, o, que os casos de mesotelioma que eu estou dizendo foram causados pelo amianto. Mesotelioma é causado pelo amianto. Não há nenhuma outra... Você vai ver na literatura atribuições a algumas fibras que são da, da família ou a vírus, mas isso pode ser de um relato em um milhão. Ela não, não se justifica dizer que tem outra relação. Então é uma bobagem, essa interpelação, ela não tem outro sentido a não ser intimidar. operaram, não só não, foi, soldão, foi muito. Trabalhou lá na pedreira, na, na, na, na, na usina e tomava aquele pó, que ali dava muita poeira, né? Trabalhava ali, não tinha negócio de máscara para usar. Trabalhava assim, tudo à toa, né? Até 1967 o amianto utilizado pelas indústrias brasileiras era extraído de uma mina localizada em Bom Jesus da Serra, no sertão da Bahia. Durante as três décadas em que a extração do crisotila funcionava a pleno vapor, a nuvem de poeira gerada pela mineração era tão intensa que o cemitério da cidade chegou a ser batizado com um apelido sugestivo, Branca de Neve. Passado meio século desde a desativação da jazida, ainda não se conhece o número exato de pessoas com doenças causadas pelo amianto no sertão da Bahia. Mas, assim como a Eternite fez com os operários da fábrica de Osasco, a Sama também firmou acordos extrajudiciais com os antigos empregados da mina para evitar processos. Ela cuida bem. Que Se ela não cuidasse, eu também não ia dizer que ela cuidava. Põe o exame, vai buscar a gente aqui, levar, trazer, e remédio, tudo, enfim, é muito bem. É porque a gente doeceu lá, né, é, tem que cuidar mesmo. Os acordos realizados entre a mineradora Sama e seus ex-funcionários foram baseados em exames feitos pelo doutor Erickson Bagatin. Durante anos, os laudos ficaram guardados a sete chaves nos arquivos da Unicamp. Para abrir essa verdadeira caixa preta e dimensionar o impacto do amianto sobre a população de Bom Jesus da Serra, um juiz federal foi obrigado a tomar uma medida extrema. Eu proferi uma decisão determinando o estado da Bahia que formasse uma junta médica, cadastrasse as pessoas potencialmente infectadas e as submetesse a uma bateria de exames para que, no momento seguinte, o meu perito médico, de posse desses dados, pudesse avaliar a dimensão do suposto prejuízo ou do suposto dano à saúde e o suposto dano ambiental. Nós encontramos resistências como, por exemplo, a Unicamp, ela tinha feito uma, uma investigação com um pneumologista, contratada por uma das empresas supostamente acusadas, e, só que ela não queria ceder esses exames nem para o juiz da causa. Então, isso gerou, por exemplo, uma dificuldade, porque nós alcançamos um estágio processual em que eu fui obrigado a ameaçar, invadir a Unicamp, para que ela me liberasse esses exames. E o que foi o que aconteceu, os exames estão aqui hoje. A concorrência tem esse discurso de que o amianto faz mal, de que o amianto mata, que ele é prejudicial à saúde, e tenta manipular a opinião pública em relação a isso. Né? Uma mentira repetida mil vezes acaba se tornando verdade. E é isso que estão fazendo em relação ao amianto. Mas que mentira, exatamente? De que o amianto é totalmente prejudicial, que não há nível de exposição segura. Né? Muitas opiniões estão baseadas em... em ouvir dizer. Por medo de perder as rédeas do bilionário mercado brasileiro de telhas, a indústria do amianto tenta emplacar uma teoria da conspiração. Concorrentes que usam fibras alternativas estariam patrocinando uma campanha contra o uso do crisotílaco. A principal beneficiada seria a Brasilite, marca da multinacional francesa Saint-Gobain, que hoje defende o banimento do amianto e fabrica telhas com derivados de petróleo. O curioso é que, até 2003, Brasilite e Eternite eram sócias no negócio do amianto. E assim como a antiga parceira e atual inimiga, a Brasilite também tenta economizar no pagamento de indenizações a ex-trabalhadores doentes. Nós temos interesses de várias organizações. Né? É, isso inclui a concorrência que produz fibra, que está que interessado no mercado. Nós temos advogados, né? nós temos seguradoras, nós temos vários segmentos que têm interesse na desaminatização, nos processos trabalhistas, nos processos contra as pessoas, a favor das pessoas que supostamente estão doentes em função do amianto. Mas há ativistas, há o Ministério Público, há sindicatos, né? há uma série de organizações de sociedade civil também que lutam contra o amianto. Né, Com certeza. Agora, é, é, nós não temos como é, é, comprovar é, a, a argumentar de forma uh, evidente a posição desses ativistas, né, desses sindicatos, desse pessoal que está apoiando o banimento do amianto. A verdade é que o amianto crisotila produzido no país é extraído de uma única mina, que pertence a uma única empresa, que exporta para dezenas de países. Um monopólio bilionário que há décadas dita as regras na construção civil brasileira. Por outro lado, o movimento mundial que já conquistou o banimento de todos os tipos de amianto em mais de 60 países, vai muito além de uma mera guerra comercial. O fato é que é um movimento em prol da saúde, da segurança do trabalhador, dos consumidores. Veja que essas telhas que estão aí no comércio, elas têm uma rotulagem que fala o seguinte, ao cortar ou serrar... Não respire a poeira gerada, pois pode causar graves danos à saúde. Você imagina um trabalhador aí da construção civil, que muitas vezes nem é alfabetizado, pega um produto desse para colocar na, no telhado e fura, se expõe. Amianto, sobre qualquer forma, fazem mal à saúde, são cancerígenos. Não existe nenhum limite seguro abaixo do qual você pode dizer, olha, que eu estou completamente segura, eu posso ficar tranquilo que eu não vou adoecer. Não existe isso. O, o, o discurso do patronato é nós não sabíamos que fazia mal até 1980, eu contesto. Depois, eles dizem, a literatura médica está cheia de exemplos. Depois de 1980, ninguém ficou doente. Primeiro, as doenças do aumento têm uma latência a 30, 40, 50 anos. Então, quem se expôs em 1980, agora começa a apresentar já alguns problemas. Tá? Mas para o mesotelioma, nós vamos ter que esperar 2020, 2025. A nossa curva de mesotelioma está crescendo. Isso é notório, então dizer que ninguém vai adoecer, isso não é epidemiologia, isso é futurologia. Ainda mais um país que usa como usa o amianto. É é é tá mas... todo mundo mascarado, Cuidado com essa poeira que dá pô. Vai lá. Ai, é sério. Amianto <laughs> é altamente prejudicial. Hey. Então, <laughs> estamos cortando aqui, vamos fazer os aqui. Oh, asbestos Victims Group and the unions have done a great job in trying to do something about the asbestos problem in Brazil. But a, a, asbestos has never been banned in a country that was actively mining asbestos. That's never happened yet. It was only after the mines got closed in South Africa Uh, and in some other places, that the, the asbestos bans were, and in Italy, for example. Well, I mean, the industry has a lot of power, and, and they spend a lot of money on advertising and, and uh, you know, all these, all these corrupt things that I talked about with the relationships of the other institutions of power in the society. And I think it's encouraging. Most of the people in Brazil now live in states where asbestos is banned. Muito dinheiro se ganhou em cima de vida de pessoas e isso, de uma certa forma, foi legitimado pelo Estado brasileiro. Quer por uma legislação federal que autoriza o uso dessa substância, quer por diversas ações, reclamações trabalhistas que deixaram, por algum motivo técnico ou não, de compensar essa vida que se perdeu em prol da utilização de uma substância reconhecidamente cancerígena. I colpevoli sono quelli che sono morti. I 3.000 morti di Casale e Monferrato sono i colpevoli. Per avere vissuto nella città sbagliata, nel momento sbagliato, sono colpevoli. Avete capito? Questa è la giustizia italiana. por não participar mesmo, e a gente teve que, que esperar esse ok final para poder te falar, por isso até que demorou um pouquinho mais. Entendi, bom, então a posição final é essa mesmo, né, então a gente não vai se pronunciar.